Reinício. Fim. E início. União. Término e princípio. Reconstrução. Sonhos e sonhos. O futuro. Lançar-se. Soprar. A conquista. O tempo não recua, mas se registra. A consulta. A origem. Palavras jogadas no branco, no vazio papel, na vazia vida. Um sonho de reconstruir de recomeçar. Reiniciar. É este o jogo. Subir e cair, mas nunca parar. Lutar, para poder vencer. E um dia, quem sabe aprender a viver. Autor Alexandre P. K.